Olá, meus amigos, olá queridos internautas do canal Mais Brasil, da página do Facebook do canal Mais Brasil. Um abraço gostoso para todo mundo. Gente, nós criamos isso aqui para vocês, para esclarecer algumas dúvidas sobre o um mundo de coisas que acontece e nós vamos iniciar esses nossos, eu vou chamar de estudos aqui no Esclarecendo Dúvidas estudos para nós tentarmos ou chegarmos a um denominador comum para você querido amigo para você querida amiga que está nos vendo assistir o programa 1, 2, 3 e assim por diante que nós vamos fazer para vocês é importante vocês assistirem e vocês tirarem uma conclusão como o primeiro programa como não entrar em depressão bom eu vou começar trazendo algumas causas algumas causas que acontece o estado depressivo a atual situação em que o brasileiro que o planeta está atravessando é um tanto quanto difícil não é a gente vê brigas a gente vê as pessoas é, falando muitas bobagens nas redes sociais, trazendo muitas colocações a respeito do governo, a respeito isso, a respeito aquilo. Então, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, é importante nós atenuarmos nossa vida, o nosso dia a dia da seguinte condição, o que fazer para não entrarmos em depressão? Bom, a gente se irrita muito com pouca coisa, né? A gente se irrita muito com pouca coisa. Você do outro lado deve estar dizendo assim, esse cara está falando besteira. Eu não me irrito com pouca coisa, eu estou desempregado. Eu perdi meu emprego. Eu não tenho mais, não sei mais o que fazer para atenuar, resolver estes problemas. Vai chegar o um momento em que eu não tenho dinheiro para pagar água, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, não tenho dinheiro para pagar o gás, não tenho dinheiro para pôr o que comer dentro de casa, porque eu perdi o emprego. Ah, mas eu ainda recebo um auxílio emergencial. Tudo bem, mas é pouco para uma família brasileira, uma família média, uma família de classe baixa, classe média baixa, é, e a família de classe baixa, é pior ainda essa situação então a gente deve analisar com bastante carinho e eu vou dizer para vocês uma coisa, primeiro de tudo é preciso ter uma religião se você se nós não tivermos uma religião para começarmos a adequar às coisas é, tem um ditado que diz que a gente só se lembra de Santa Bárbara quando dá um relâmpago. Agora que está sem chuva, a gente não se lembra de Santa Bárbara, né? E a gente só se apega com Deus quando a situação realmente se torna né, deplimente. A gente fica ofegante, a gente fica apavorado, a gente fica desesperado, a gente fica tudo isso e muito mais. Então, primeiro de tudo, uma religiosidade. Não há necessidade de nós termos é uma religião, dizer eu, vou, eu não tenho que dizer para vocês aqui qual religião você deve seguir o que eu tenho que dizer para vocês é que todas as religiões são boas, vai depender de que forma que você a siga né? pode ser qualquer tipo de religião, eu aqui não vou citar nenhuma, ainda porque todo mundo sabe que eu sou cardecista, mas não vou dizer para você que você tem que ser espírito, tem que ser aquilo, tem que ser católico, não importa você tem que ter uma religiosidade. Agora, ter uma religiosidade, queridos amigos, é enfrentarmos o dia a dia com muita firmeza, com muita segurança e com muita fé. Esperança também, né? A fé e a esperança, elas devem andar de mãos dadas em nossas vidas. Então, nós precisamos acreditar em um Deus o Criador, o Onipotente, E seguimos uma religião para nos dar o um norte daquilo que nós temos que ver. A gente tem que conversar muito com amigos, com pessoas. Nós estamos vendo, por exemplo, em uma estatística muito triste, o aumento da violência doméstica em casa, é claro. E isso tem trazido preocupações para as autoridades, né? É porque principalmente para a ministra Damares que é a ministra da família porque o índice de violência aumentou muito porque os maridos ficam mais tempo em casa por estarem desempregados e aí a situação fica um tanto difícil por isso uma religiosidade então eu vou falar primeiro com os maridos com os esposos esse que se preocupa, assim como as mulheres também se preocupam, em trazer o alimento, em trazer uh, o pão de cada dia para dentro de casa. Né? Principalmente você que tem filhos. Então, primeiro, procurar um outro tipo de trabalho sem ser aquele que você fazia. Com muita perseverança, com muita fé. Segundo, deixar de ver redes sociais com estas fake news que tem aí, que só trazem problemas para o nosso dia a dia. Não ver fake news falando mal de quem quer que seja, ou que fale bem, ou o que fale mal, são fake news. E fake news, elas devem ser desprezadas por qualquer tipo de pessoa que quer ter uma vida razoavelmente tranquila, ainda que você perdeu o emprego, ainda que, Está difícil levar o dia a dia. E aí vem a irritabilidade com os filhos, a irritabilidade com a esposa. Parece brincadeira o que eu vou dizer, mas muitas vezes você está em casa e você tem que ajudar o filho a estudar né, é, online, num, num computador ou até mesmo em um celular, o que é, na verdade, estressante. Tanto para o filho, o aluno, e estressante também para você, o papai que vai ajudar, a mamãe que vai ajudar. O papai vai ajudar porque geralmente ele está em casa. E aí entra a situação de que, quando você não consegue dialogar com alguém, dialogar com a sua esposa, muitas das vezes, você começa a ter irritabilidade. E aí começa a entrar em um caminho de autodepressão. Você está ficando depressivo. Você não acha emprego, a situação está complicada, você vai ficando altamente depressivo. Então, aí é momento de você procurar uma religiosidade. Aí entra a religião, aí entra Deus. Porque Deus, Ele é acima de tudo, acima de qualquer coisa. Nós temos que entregarmos-nos a Deus. Dizer é para ele, pai, eu, minha família, eu estou em suas mãos. Faça de mim a sua vontade e deixar que as coisas ocorram tranquilamente eu sei é difícil mas ninguém disse que vir para o planeta terra estar no planeta terra seria fácil é difícil muito difícil nós não estamos aqui no planeta terra queridos irmãos para um parque de recreio nós estamos aqui para pararmos arestas e com a situação em que vive o planeta, vamos dizer assim, a atmosfera está negra. Ou quando não está negra, ela está cinza. Por N motivos, por N pensamentos de pessoas que não entendem ou às vezes não querem entender, por pessoas que não têm uma credibilidade em sua religião ou às vezes não querem ter, é aí que nós entramos para dizer, tenha uma religiosidade, vou repetir, não importa qual, mas seja religioso, acredite no teu padre, no teu pastor, no seu guia, em quem você acha que você deve acreditar, mas tenha Deus no coração, quando eu disse anteriormente para dizer Deus, eu estou em suas mãos, que seja feita a sua vontade, aí entra a uma das coisas que a maioria dos seres humanos não fazem, eu mesmo muitas das vezes, e eu diria que muitas vezes não faço, quando eu me entrego a Deus, eu não, não acredito nele. Porque eu me entrego não querendo entregar. Eu me entrego pensando que amanhã eu vou ter solução para aquele problema que eu procurei. E não é assim que as coisas funcionam. Quando nós nos entregamos a Deus, nós temos que deixar que Ele trabalhe por nós. E Ele trabalha. Quando nós acreditamos em Deus, é entregarmos-nos em nossas mãos. Vocês vão ver que você não vai entrar em depressão e entregarmos nas mãos de Deus, estarmos entregues nas mãos de Deus, é termos aceitação. Aceitar qualquer coisa que vier. Um não num pedido de emprego, um não em uma coisa que você achava que poderia dar certo... o um não da esposa... o um não dos filhos... o um não de um parente... um não de quem quer que seja... temos que aceitar... a hora que nós aceitarmos esse não... com a grandeza de que nós temos Deus no coração... vocês vão ver que as coisas todas se melhoram... para que isso se melhore... nós temos que acreditar... fielmente em Deus... no próximo programa na próxima intervenção que eu vou ter aqui com vocês, eu vou dizer para vocês como é isso, de que forma que nós vamos ter aceitação nas coisas. Eu espero contar com vocês no nosso próximo programa, dando continuidade no bloco 2 do Esclarecendo Dúvidas, falando ainda como se proteger, né? como não entrar em depressão. Eu volto no próximo bloco.